Já, É boa ele, né? É. é boa entrar entrada é aqui, ó. Será que não vai conseguir entrar? Uhum. Que sacrifício pessoal pra entrar nessa casa. Jesus amado. Tentar ir por ali e pular. Uhum. Porque seria aqui, ó. Sim, mas não tem condição. Tronca, te que você, cobra. Cuidado. Cara, tô com medo de ter cobra aqui. Não vai não. Isso né? vai até... Pera aí. Nossa, tá muito difícil, gente. Olha isso. A tem Parece ser grande pra caramba esse processo. Só se tiver acesso por lá, mas... A ter que sair andando. Nossa, tá mais tipo, é difícil ainda. Capaz que ela tenha sentado. Não tem como chegar até lá do lado. É? Não tem como chegar lá do lado por aqui. Que vai ter que ser de uma vez, tem que ficar pisar, entendeu? Pisa e joga aquela telha e deita aquela telha para cá, que daí fica mais fácil. Cuidado, amor. Ai, deita a telha aí. Olha a cobra, cara, eu tô com medo de tudo caramba de pisar aqui. É. Tá, eu vou pular rapidinho, te dou a câmera pra me poder pular, tá? É. Pega rápido a câmera. É. Ai, meu Deus. Olha, Cuidado com aí, hein. Cara. Ó, vamos. Galera, a gente vai ter que pisar por aqui, mano. Meu Deus. Tá pior. Deixa eu pensei? Nossa, esse literalmente é um... Maravilha. Uh. Que barulho? Poxa. Tá seguro aqui. Galera, seguinte. Passaram essa lenda aqui pra gente. E diz que a casa é assombrada com a mulher assombra o local, né, Thaís? Sim. Parece que essa mulher foi esquartejada aqui dentro dessa casa. A gente não sabe muito bem a história, a pessoa também não soube dizer muito bem, mas uma mulher foi esquartejada aqui dentro dessa casa. E muita gente já viu ela, disse que uhum, já viu, né, Thaís? Isso. Então a gente não sabe. É... Foi difícil pra chegar aqui. Nossa, eu quase desistindo. Olha como tá a sua roupa. Nossa, cara, olha a mão que me espetou Cara, olha aqui, galera. Eu... Deixa eu... Mostra aqui, Thaís. Deixa muito like, galera. Deixa muito Nossa. like aí porque nós merece. Fora que nós começamos a gravar ali no meio do caminho, né? Nós já tinha dado um monte de soja. Pra quem não foi inscrito no canal, se inscreva aí, ó. E bora pra mais uma exploração. Ó, o Thiago está se limpando aqui. Eu vou mostrando aqui, ó. Que fora aparentemente é um banheiro. Tá perigoso esse teto. Ó, um banheiro enorme enorme, enorme, enorme. Parede rosa. Aqui com os detalhes azuis e escuros. Bonito, Thiago, essa casa aqui, quem morava aqui era do poder, tá? É. <risos> olha, dá pra ver o, o acabamento da casa, entendeu? Que que eu aqui eu acho que eu tomava banho. Ali. Eu não sei não, mas eu acho que aqui tinha banheira. banheira? Eu acho, porque aquilo ali é muito baixinho, ou era tipo para higiene, higiênico, não sei lá. É. Bom, terminou aí? Vamos uma olhada? Vamos olhar? Aqui então é onde a gente entrou. É. Que a entrada seria por aqui, ó, mas não tinha como. E o que? Dispensa? Não dispensa. Dispensa. Não. Tem um buraco ali. Pra eu acho álbum. que aqui é o lavabo. Foi isso. Parece que a gente anda nele. Parece. Cara, é eu entendo. É eu entendo. Caralho, é esse negócio aí. Porra, olha pro teto, cara. Também tem uma Fazendo cobra assim. Yeah. Olha, fogão a lenha. Uhum. Nossa, é, Thiago, tá essa, essa casa linda. aqui tá dando... Pera aí, amor, já ouvi isso lá. Ó, fogão a lenha. O que, que é isso, negócio aqui esse buraco embaixo. Você pediu isso pra guardar a né? lenha. É? Pode ser. Tem que ter uma pia, ó paredes azuis e brancas grande o fogo, pra cara, caramba quanto cara. sei pessoal não sei se tá tá, se tá pegando na canela mas tá fazendo barulhos. com uma onça aí nossa Thiago é um casarão hein olha o fogo dessa casa Cuidado, hein, cara. Olha, pessoal. Tô tentando filmar o máximo de detalhes possível. E a gente tá bem apreensivo e não tô conseguindo fazer bastante comentário. Olha esse piso. Ah, aqui era fogo. O que, que é, amor? Calma aí, deixa eu, sou eu ir tá mostrando vez... tudo. Não, sou nossa! Esse quarto aqui tá... tá complicado. Tá até perigoso entrar aqui. aqui, ó. Estranho. Não sei o que é isso. Isso é farinha? Não sei o que é isso, gente. Olha aí. casa não tem isso. Não? Então, olha é lá. Olha esse círculo. Olha Olha aqui, galera. Olha como que eu tô arrepiado, cara. É. Tá pegando? Tô... Uhum. Ó. Tudo arrepiado. Thaís, aqui pelo jeito é uma sala de estar. É, você viu que lindo esse piso, Tiago? Muito top, Olha Aí aqui, ó. Melhor, ó. Aqui, ó, dá para ver, ó. É. Olha que lindo. Nossa, muito top, cara. Olha a vista dessa janela aqui, Tiago. Olha que coisa linda. Que aqui, o, aqui um quarto. Um quarto. Ali outro quarto. Uhum. É três quartos, Thaís. Três quartos, hein? Três quartos. Onde que é o trouxeiro? Aqui. Aí? Na verdade eu acho que é quatro, ó. Tem esse e aquele lá. Que é uma sala. Olha Tem lindo esse. Piso. que é outro que Thiago e esses fogos, esses suolhos aqui foi tirado foi arrancado porque Arranca. não tem pedaços deles aí no chão não. então dá para saber que foi arrancado é verdade não, foi. é bem perigosa essa casa aí você viu que tem uma janela dentro da casa ó daqui para cá é verdade é dentro da própria casa é. e aqui eu acho que não tinha energia é casa que não, não é de de energia. Tinha, tinha? Ah, mas aqui não tem, ó, no, no forro não marcas. É a, tomada, é a tomada, será que eu? Ah, eu acho que moraram muito tempo sem energia e estavam colocando. Será que pode, não? Pode ser. Porque dá para ver que é uma casa antiga, cara. Talvez eles, eles iam ia adaptar. Ir, é, então, talvez eles iam adaptar a energia, né, que tinha chegado. Eu, eu olhei aqui, não vinha no teto porque tá cheio de morcego. Hum. Vai lá. E o terceiro quarto. Esse Nossa. É pequeno, né? Editor, próximo um zoom aí pra ver o dano morcego. Tem então, uns 10. Uhum. Não, não! Tiago, para! Não, vem, não. Eles não. vem não E. Aqui devia ser só. Sabe que portas tem? Aham. Uhum. Foi colocado Deixa só para poder. E ali fora parece que tá um hum. monte de garrafa. Hein? Deixa Abre a porta. Tá caindo, hein? Olha. Caindo. Que perigo. Aqui seria a entrada da casa principal. Nossa, Nossa, olha aqui, tá Olha aqui, aqui, olha que bonito. Olha ali, ó. Olha, aí, Thiago. O que, que é isso? Esse esquadro. O que é isso? tá escrito? SRBN. É o que, que será isso? Hein? Caraca, que casarão, Thiago Olha a entrada dessa casa, gente calão, calão. Olha isso Thiago, ele tá, fazendo, tá ringindo, ó era esse carro, você parou, né? Tá caindo isso aqui Olha o tanto de garrafa é isso. essa casa aqui é sensacional, cara É mesmo Sensacional Que casa top, velho Sério, pessoal, muito, muito top Nossa, eu Bom. tô pensando só de enfrentar a soja agora de novo Galera, foi passado pra gente essa essa essa, essa casa e falaram que a mulher foi esquartejada, que Sim. ela aparece aqui. Só que a gente não sabe a história, o que aconteceu, se foi alguém entrou pra roubar, ou aconteceu, é, não sei, se foi família que fez isso com ela, nós não sabemos. E a gente vai de dia pra fazer a exploração, só que a gente não vai conseguir explorar ou olhar por fora. Não tem como. Não tem como. Cara, a casa tá muito perigosa. Então, é, como vocês viram, o caminho para a gente chegar aqui é muito difícil. A gente vai encerrar aqui porque a gente vai ter que pular por lá e vai ter que ir, né, Thaís? Nossa Senhora. E o sol tá de matar, hein? Tá de matar. Andar nesse soja aí. Mas vai até tirar uma thumb aqui e vai embora, galera. Se vocês gostou, deixa muito like. Se vocês quiserem que a gente volte à noite... Escutem. Tá fazendo muito barulho, Eu galera. acho que não é a gente não. Eu acho que é bicho. Então. Ah, Maria. Galera, se vocês quiserem que a gente volte aqui à noite... Tem que deixar muito like nesse vídeo e comentar muito. Tiago, Thaís, eu quero que vocês voltem nessa casa à noite e descubra qual é o mistério dela, se ela realmente é assombrada. Mas tem que ter muito comentário, muito like, né, Thaís? Isso aí. Porque é difícil pra mim aqui, cara. Então, não esquece de deixar o like, se inscreve no canal pra quem não for inscrito. Tamo junto. É nóis, falou. Fui!